Atenção, professor servidor público, a sua aposentadoria mudou? A sua expectativa de se aposentar não é mais a mesma. Foi alterada com a Emenda Constitucional número 103 de 2019. E você que é professora, professor servidor público, quer saber como que ficou a nova regra da aposentadoria? se inscreva no canal, ativa o sininho, dá aquele joinha e venha comigo que eu vou explicar tudinho para vocês. Professores, meu nome é Rodrigo Reis, sou advogado especialista em Direito Previdenciário. E no vídeo de hoje vou falar sobre exclusivamente a aposentadoria do professor servidor público. Vou explicar como era antes da reforma da Previdência. Vou explicar também como ficou após a reforma da Previdência e quais são as regras de transição que o professor ou a professora terá que cumprir para que não sofra tanto em esperar uma aposentadoria futura antes de começar a explicar sobre tudo isso é importante deixar claro que a aposentadoria que eu vou falar aqui do professor servidor público somente é para os professores que militam aí que trabalham no exercício função de magistério ou seja ensino infantil fundamental ou médio e também se estendem aí para os coordenadores os diretores e assessores pedagógicos isso de acordo com o entendimento da jurisprudência inclusive com o entendimento do supremo tribunal federal é importante também esclarecer que a emenda constitucional número 103 alterou a aposentadoria do professor, servidor público, somente para os servidores públicos federais. Ou seja, alguns estados, alguns municípios ainda não aderiram. Outros estados, outros municípios já aderiram à reforma da previdência do servidor público, como é o caso do meu estado aqui de Alagoas. O estado de Alagoas já aderiu à reforma da Previdência para os servidores públicos, inclusive para vocês, professores. Dito isso, é preciso explicar como era antes da reforma da Previdência a aposentadoria do professor. O professor se aposentava com 30 anos de contribuição e a professora se aposentava com 25 anos de contribuição. O professor tinha que ter uma idade, uma idade mínima que era... De 55 anos. A professora tinha que ter também uma idade mínima que era de 50 anos, ou seja, eram dois os requisitos: professor, 30 anos de contribuição e idade mínima de 55. Professora, 25 anos de contribuição e idade mínima de 50 anos. sendo que desses 25 anos de contribuição, a professora tinha que ter 10 anos de efetivo exercício na função pública e cinco anos no último cargo. A mesma regra para o professor, tinha que ter dez anos de efetivo exercício na função pública e cinco anos no último cargo. Com isso, os professores conseguiriam aposentar. Só que a Emenda Constitucional número 103 em 2019, alterou e prejudicou aumentou a idade da mulher, que antes era de 50 anos, agora, com a reforma, passa-se a ser 57 anos. O professor, que antes era 55 anos, agora, com a reforma da Previdência, passa-se a ser 60 anos. Perceba que há aí um impacto muito grande na idade. Além disso, né ah, o tempo de contribuição para as professoras continua o mesmo 25 anos, ou seja, tem que preencher os 25 anos de contribuição e ter a idade mínima de 57 anos. E os professores, homens, eles têm que ter a idade mínima de 60 anos e o tempo mínimo de 25 anos de contribuição. Perceba que houve um benefício para os professores com relação ao tempo de contribuição antes da reforma tem que ter 30 após a reforma, basta ter 25 anos de contribuição. Agora que eu informei como era antes da reforma e como ficou após a reforma da Previdência, é, vou explicar aqui quais são as regras de transição. E são duas as regras de transição. A primeira regra de transição é a regra chamada sistema de pontos. Ou seja, o professor homem tem que ter o requisito de 30 anos de contribuição e somando a idade tem que formar em 2019 91 pontos. Se ele conseguiu formar 91 pontos em 2019, ele tem o chamado direito adquirido. A professora mulher, né, com o tempo de contribuição 25 anos, se ela conseguir pegar a idade e formar 81 pontos em 2019, ela tem o chamado direito adquirido e conseguirá a sua aposentadoria. Mas por que eu falo em 2019? Porque a cada ano que passa, aumenta um ponto que 2020 já não era mais 81, mas sim 82 pontos para as professoras e 92 pontos para os professores. Em 2021, é 83 pontos para as professoras e 93 pontos para os professores, e assim até atingir 92 pontos para as professoras e 100 pontos para os professores. Para ficar mais didático, eu vou deixar aqui uma tabela onde consta os anos e consta a pontuação dos professores. Se nos anos vindouros, você professor, você professora conseguir determinada pontuação que estará aqui, somando o tempo de contribuição com a idade, vocês irão conseguir a aposentadoria nesta regra de transição. A segunda regra de transição é a regra do pedágio de 100%. Mas aí vocês me perguntam, mas Rodrigo 100% do que 100% do tempo que a professora ou o professor faltava para completar os requisitos mínimos do tempo de contribuição, ou seja, se uma professora em 2019 ela tinha 20, ou seja, se uma professora em 2019 ela tinha 23 anos de contribuição, ela faltava 2 anos para atingir os 25 e conseguir os 25 pontos, os 25 anos de contribuição. Então ela terá que cumprir com um pedágio de 100% dos dois anos que faltavam. Então 100% de 2 é mais 2 anos, então ela terá que trabalhar por mais, no um total, aí 4 anos. Mas não é só isso ela também, nesta regra de transição, tem que ter uma idade mínima, que as mulheres é a idade mínima de 52 anos. O professor homem, nesta regra de transição, tem que ter também uma idade mínima que é de 55 anos e cumprir com um pedágio, um exemplo prático. um professor, que, que em 2019, que foi a data da promulgação da reforma, ele faltava aí 3 anos, ou seja, ele tinha 27 anos de contribuição, faltava apenas 2, 3 anos, ele terá que trabalhar os 3 anos que faltavam, mais 100% de 3, mais 3, tendo que trabalhar o total aí de 6 anos. Cumprindo com esse pedágio de 100% e tendo a idade mínima de 55 anos professor, ele terá direito à aposentadoria professor nesta regra de transição e somente são essas duas as regras de transição é preciso aqui também informar a vocês professores da iniciativa pública que por algum motivo deixaram de exercer a função pública vocês têm o direito de pegar o tempo do serviço público e levar para o regime geral de previdência social do INSS com o chamado CTC, certidão de tempo de contribuição. Ou você, professora da iniciativa privada que passou a exercer cargo público de professor, você pode pegar o seu tempo de contribuição na iniciativa privada com a certidão de tempo de contribuição lá do INSS e levar o todo o tempo para a iniciativa pública, para que possa somar e conseguir a sua aposentadoria. E digo mais, você é professor você é professora que trabalha em ambos os regimes, no regime geral do INSS e ao mesmo tempo no regime é, público, vocês podem ter duas aposentadorias ou até três. Se você é servidora pública, se você é professora, você é professor do estado e do município e também é professor da iniciativa privada, você pode ter as três aposentadorias, desde que não haja incompatibilidade de horários, de acordo com a Constituição Federal. Então, professores, no vídeo de hoje falei aqui sobre a aposentadoria do professor antes da reforma, depois da reforma, as suas regras de transição. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá aquele joinha, se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Pode deixar também a sua crítica, a sua sugestão. Será muito bem-vinda. No próximo vídeo, já adianto que eu vou falar sobre outro tema muito importante para vocês, professores, que é a fórmula de cálculo. Como é que funciona com a reforma da Previdência? A maneira de calcular a sua aposentadoria. Como era que funcionava antes da reforma da Previdência. Já adianto que, lamentavelmente, a aposentadoria, tanto do professor, do, dos outros servidores públicos, inclusive da iniciativa privada também, com a reforma da Previdência o valor diminuiu. O percentual não é mais o mesmo. Diminuiu. E aqui você vai ficar sabendo como é que ficou, como era antes. E vai saber calcular... A sua aposentadoria. Então, até o próximo vídeo e muito obrigado.